E aí, bebê lindo! e neném! e Rex, mas você tá bonito demais, Rex! É, meu filho! Não chora, meu filho! Oh, vem cá no papai, vem! Vem cá, vem! Vem cá no papai, vem! Oh, gacinho! E você também, Todd. Ê meu filho Deixa esse Rex vir, Pode vir, meus bebezinhos Olha, meu Rex tá bonito Não morde o Rex é riqueza. riqueza oh, Vem cá, Rex Olha, gente esse Bebê mais lindo do papai É um bebê mais lindo do papai É, meu pebecinho Olha que lindo, gente Olha o pelagem dele, que tá bonito pelo. Pedro Pedro, papai. É pai é gente, é peto, gente. Para de ser racista, gente. Ô, oh, gente. É Pedro, gente, papai. Ô, oh, gente. Vem cá, meu filho. Você era tão pequeno quando eu colocava você nessa mesa. É, meu filho. Agora você tá grande. Tem dois meses, né? Dois meses... Amanhã vai tomar a segunda dose da vacina. Né, meu filho? É? Olha pro papai aqui, ó. ó vai tomar a segunda dose da vacina, né, meu filho? Vai doer, vai. Não dói não. Não dói não. É? Não dói? Não. É? é? mas ele é forte. Ele é forte, gente. É, você tomou é. Da tchau. Tchau, gente. Eu sou um rapaz forte. Forte, ah, forte. Ah, mas já tá lá. Tchau, tchau, gente.